Pomba asa branca é uma ave coliforme da família Columbidae. Seu nome mais popular são asa branca, legítima, legiti ou pomba legit, derivado popular de legítima mineira, pomba do ar, pomba trocal, pomba carijó, ou pomba milonga, ou pomba verdadeira. Então cada local e cada estado tem um nome dessa pomba. Se você conhece pelo outro nome... Peço para vocês deixarem no comentário aí, beleza? Meu nome é Rogério, do Sítio São Lázaro. E fica do mundo com Deus e até outro dia.